Oi, gente! Hoje eu e o Guilherme tivemos uma brilhante ideia. Vamos na rua agora, minha filha, comprar aqueles doces japoneses pra poder a gente experimentar. E já chegamos. E olha o tanto, minha filha. Eu fiquei louca. Tava aí eu toda plena escolhendo os doces como se estivesse entendendo alguma coisa. Esse aqui eu achei bonitinho. Vou levar. Deixa eu ver esse daqui. Bonitinho também. Mas no final eu acabei pegando esse aí, olha, que é doce. Essa castanha aí que o moço falou que é uma delícia. Vamos ver, né? E esses canudinhos aí que é pra tomar no leite. E um bora começar pela essa castanha que se chama Ratakumatá. Ô, oh, bichinha ruim, minha filha. Deus me livre. Não, gente. Gente, muito ruim, o Guilherme gostou, mas eu odiei Ela tem um gosto esquisito, gente Parece <risos> pra de já caçado na panela de pressão com coentro Não, meu povo, bora esquecer essa castanha e bora pro próximo Esse daí, gente, sabe aqueles pirulitinhos de chupetinha? Pois é, tem o um mesmo gosto, é uma delícia Maravilhoso, e o nome desse daí é Flam Flam". E a nota pra esse daí, eu vou dar nota mil Maravilhoso, uma delícia, eu vou comer toda hora Oh, meu Jesus, o pobre do Slink doido pra experimentar Mas não pode, esse daí é o canudinho de chocolate Que coloca no leite, minha filha e suga Só que muito ruim, só veio o leite, muito ruim, muito ruim Reprovado, nota zero